Saia da fila do desemprego e torne-se empresário da internet, iniciando com um investimento muito baixo. Olá a todos, eu sou Milton Francis Meira, empresário, especialista em marketing digital, gestão de tráfego na internet. Se você quer abrir um negócio online, eu vou te ajudar em todas as etapas para implementá-lo, desde a construção da loja, com todas as configurações de forma correta, passando por seu ou até os últimos sistemas necessários, como frete, pagamento e muito mais. Envie-me uma solicitação via WhatsApp ou ligue-me. Eu sou o construtor de lojas de e-commerce, especializado na plataforma Shopify. Vou criar sua loja na plataforma Shopify, que é considerada hoje a plataforma mais inteligente do mercado internacionalmente. Ao contratar a loja no Shopify, você terá 14 dias gratuito e esta semana eles acabaram de lançar um pacote de grandes novidades são mais de 100 maneiras de melhorar o seu comércio shopify audiências twitter shopping kit de mercado criando experiências de compras em qualquer plataforma formas inteligentes de converter, de converter compradores enfim até se você quiser vender em todo o mundo vale a pena ter a sua loja lá e ter o seu negócio online com seu próprio produto, ou produtos de dropshipping, ou dropshipping print on demand. E depois de pronta, é muito fácil fazer o gerenciamento. E vou apresentar fornecedores para você começar o seu negócio sem precisar investir em estoque. Ainda explico e te ensino como registrar sua marca e criar seu domínio. É muito importante que você seja dono do seu endereço final. Mas, a plataforma vai te oferecer um endereço para você usar sem custo, caso você não queira um endereço próprio. Uma coisa é certa, você não fica sem trabalhar não, vem comigo, o WhatsApp está embaixo, você pode me contactar e rapidamente terá o seu negócio. Então, dê o primeiro passo, fale comigo. Vou fazer um resumo rápido dos passos e necessidades para construir a sua loja. Primeiro, você começa contratando a loja na plataforma. Segundo, escolhe um template que se identifica com a sua marca. Se você não tem um domínio, precisa criar e comprar um. Um domínio.com.br custa R$ Criar os produtos na sua loja, contratar o sistema de emissão de notas fiscais, integrar a empresa que vai fazer o frete na sua loja, integração de sistemas de pagamento. E sua loja estará pronta para começar. E eu vou fazer tudo. Tudo isso. A partir da loja pronta, você deve contratar um gestor de tráfego para criar as campanhas de marketing digital e potencializar a capacidade de vendas da sua loja eh, no mercado. Configurar todas as suas redes sociais e depois criar, criar as campanhas no Google Ads, Facebook Ads e no TikTok Ads, que está sensacional. Acho que é o melhor algoritmo do momento para te ajudar a sair do zero. Olha, existem muitos tipos de lojas de e-commerce e ter a sua loja com a sua cara exige que você contrate um modelo de grandes plataformas do mercado, como minha sugestão aqui. E eu estou aqui para lhe ajudar e fazer a melhor escolha. E mais, se você quiser saber mais sobre dropshipping, print on demand... Me manda um recado no WhatsApp, eu te ensino, explico e te digo onde você pode começar este negócio sem nenhum investimento inicial para vender. A marca que você criar, você vai ter estoque infinito para vender. E se gostou do conteúdo, curta e compartilhe. Você deve conhecer alguém que também precisa iniciar um negócio. Vamos estar criando conteúdo para lhe ajudar a crescer na internet. Um grande abraço e muito obrigado a todos.